pois é César, a sua a sua área de pesquisa científica tem um tem tido um impacto muito grande é, tem uma excelência internacional mas aí vem uma questão que eu gostaria de lhe perguntar para você principalmente dizer para os jovens cientistas como conseguir esses resultados fazendo pesquisa numa cidade de porte médio no, no, no interior do Brasil? Nesse caso, especificamente, no sul do país. Bom, não foi nada planejado, na verdade. Eu fui morar na Universidade Pelotas, que eu tive um convite para ser professor da Universidade Federal. E eu gostava de cidade pequena, eu nunca fui um grande fã de cidade grande. É, mas chegando lá, uh, encontrei um colega, o Fernando Barros, pediatra, que trabalha comigo até hoje. E nós dois tínhamos o gosto da pesquisa. E começamos então uh, a assim, pensar que tipo de pesquisa vamos fazer aqui que seja relevante para a situação da saúde da criança. Né? Naquela época tinha muita mortalidade infantil, muita diarreia, muito sarampo, muita uh, desnutrição. E, e aí que tivemos a ideia de criar um estudo de acompanhar essas crianças ao longo da vida. E aí, uma vez que nós começamos a, a fazer esse estudo e publicar artigos, é claro que a gente descobriu que a gente tinha muito em comum com crianças pobres do mundo inteiro. E aí e veio a repercussão internacional do nosso trabalho, porque a gente conseguiu gerar novas evidências científicas uh, que se aplicam também em outros lugares do mundo. Mas não foi planejado, foi um, um, muito trabalho e um pouco de sorte. É. Eu acho que, um, de como eu disse, o seu, o seu trabalho tem tem várias é, nuances importantes, né? Uma delas é essa, fazer uma pesquisa dessa qualidade numa universidade, é, numa cidade média, né? Uma outra que me chamou a atenção na, na, na sua palestra anterior foi a multidisciplinaridade do seu trabalho. E talvez pudesse elaborar um pouquinho sobre isso, também na sua formação. Não, eu sempre fui muito interessado diversas disciplinas diferentes. Eu até digo que na, na faculdade de medicina eu estudava mais ecologia e meio ambiente do que medicina. É, então, eu sempre sentia a necessidade de assim, que a saúde é, um, é, um, é uma área que integra é, diversas especialidades e bicicleta. Então, hoje em dia, no nosso corte de pelotas, os médicos são a minoria, tem muita gente da nutrição, é, da atividade física, né, uma coisa muito importante para a saúde para para doenças crônicas. Nós temos o ah, pessoal da biologia, da genética, nós temos dentistas, nós temos nutricionistas, nós temos estatísticos, então se criou uma equipe multidisciplinar em função de que a gente não pode se dar o luxo de fazer uma coorte como a nossa, que acompanha pessoas durante 30, 40 anos ou mais, espero que mais. Ah, sem olhar o todo dessa situação e nós ficamos só num aspecto médico, por exemplo, nós não estamos perdendo a complexidade do que está acontecendo nessa população. Tem um outro aspecto que me chamou a atenção na conversa com você, na... aprendendo um pouco sobre o seu trabalho, é essa ligação entre a pesquisa e a... o estabelecimento, a proposição de políticas públicas e a consequente implementação dessas políticas. É, não, eu, uma das coisas que, se eu olho para trás assim, eu tenho 40 e poucos anos de carreira, é, eu até fico surpreso, né? porque as pesquisas que a gente fez lá contribuíram para gerar políticas globais. Né? Se hoje em dia, na Organização Mundial de Saúde, o Unicef, recomendam que a criança receba o um aleitamento exclusivo, quer dizer, só o leite do peito e é. mais nada, nem líquido, nem chá, nem água, nem comida, até os seis meses de idade... Isso aí, em boa parte, é baseado na pesquisa que nós realizamos lá nos anos 80, né? E o outro aspecto também que eu, que eu fico muito feliz é que nós, nós fomos o centro assim, organizador de uma pesquisa que criou as curvas de crescimento, do ganho de peso, de altura de crianças pequenas... Ah, e que hoje em dia são usadas em 140 países. Pois é, se a gente fosse é, é, é, pensar sobre a, a trajetória que você seguiu e o sucesso desse, desses resultados, quais seriam os desafios de pesquisa e formação de pessoal que você é, enxerga? O que, que o país deveria é. É, se preparar? Eu acho que um grande desafio atualmente, já que o Brasil... É, passou o desafio de formação de recursos humanos, Acho gente tem muito médico muito doutor formado com a alta qualidade o desafio é reter esses pesquisadores do Brasil né? nós estamos numa fase que a nossa ciência está atravessando uma série de dificuldades orçamentárias e um pessimismo geral e que muita gente boa tem, tá sei eu, eu acho que isso é uma pena o governo brasileiro através do na verdade, o contribuinte brasileiro, através do governo, financiou toda a formação de uma turma enorme. Estudaram isso em universidade pública, fizeram mestrado em universidade pública, doutorado. Foram para fora do país com verba do contribuinte brasileiro e que estão sendo atraídos porque eles são muito bons. Quer dizer, é uma medida do nosso sucesso e é uma medida do nosso fracasso em não conseguir reter esses cérebros no Brasil. É, a gente vê hoje esses movimentos que surgem nas mídias sociais, que surgem na internet de, né, de antivacinação por exemplo, E que estão ligados a questões que você é, vem é. trabalhando ao longo dos anos. Não, um exatamente. O é. um foco da nossa estudo lá, em Pelota, são as desigualdades sociais na saúde. Porque o Brasil, infelizmente, é um país muito desigual, né? continua desigual. E a gente, então, todas as nossas análises, nosso primeiro livro de Lechardt vai ter de melodia da desigualdade. Né? Ah, a gente observava que nos anos 80, o rico vacinava seus filhos e os pobres não. Por quê? Porque não tinham SUS, ah, tinha pouco posto de saúde. Então, era uma diferença social muito grande. Na última corte, que nasceu em 2015, é o contrário. O pobre vacina mais do que o eu... O rico foi contaminado por esse, por esse movimento absurdo, que é o movimento anti-vacinas. E, e a gente muitas vezes fala das mídias sociais, né, da internet, com algo positivo, que permite que as pessoas se manifestem, trocam informações, etc. Mas nós estamos vendo, cada vez mais, que elas podem ter também um efeito perverso, né? essa, essa desinformação na fictícia, de que as vacinas seriam efeitos colaterais e que não vale a pena vacinar. Vale a pena vacinar. E o, que o Brasil está enfrentando hoje em dia, uma epidemia de sarampo que doença então, que nós erradicamos há mais de 10 anos. Não tinha mais. O Brasil recebeu um selinho da Organização Mundial da Saúde livre de sarampo. Agora não toma. Isso também dá, um, dá uma, uma lição muito importante, né? Os ganhos que a gente tem obtido em função da saúde, eles são vulneráveis. Uma troca de política, uma desinformação, pode, pode reverter, as coisas podem piorar. A gente está meio acostumado, não, a mortalidade infantil está caindo, a submissão está caindo, mas daqui a pouco pode voltar se não for tomadas as medidas necessárias.